Muito bem, gente, olha aqui, agora nós estamos aqui no quintal E olha só o que eu achei aqui O pessoal que acompanha nosso canal, que é da Roça Provavelmente você deve conhecer Mas a gente que é da cidade não conhece E Tio Mané tá aqui do lado também Tio Mané, fala pro pessoal aí, o que, que vem a ser essa, essa giripoca aqui e Pra que que presta? Pode falar aí Isso aqui é um moinho ah. Pra moer café Fazer café pra gente beber ah, isso aqui, tem até uma determinada época, assim, então, no meu entendimento, você moía o café e... e aqui, enchia de café torrado aqui, hum. e aqui punhava uma, uma latinha, aqui, uma, uma gavetinha, tocava aqui, moia, caia aqui, depois tirava aqui, levava e punhava com a dor. Mas hoje, deixa eu ver, é aqui, ó, quem tá falando é aqui, ó, agora focalizei a cara dele aqui. Mas hoje, que hoje praticamente não se usa mais isso aqui, né? Isso aqui tá mais é de amostra. É, isso aqui tá porque eu uso pra moer aqui, ele era pros pintos, pra criação. É. Ah, você tem cê tem galinha no fundo do quintal ainda? É, tem galinha aí. Ah. Eu não usa mais. Olha só, mas é uma... Pessoal da cidade grande, isso aqui é uma... É, é, como diz, é um... Algo pra poder adquirir conhecimento, né? O que se... Já moeu, já moeu muito. É, né? Isso aqui já moeu muito café, bicho. Você disse que tem uma enxada guardada aí? Hum, tá ali. Mas que banda que está essa enxada? Tá aqui. Mano. Se você puder pegar ela e trazer para nós aqui. Vamos mostrar para o pessoal, né? É. Você consegue trazer aqui ou não? não. Tá, vamos lá. Vamos entrar lá um pouquinho onde o... ele guarda o material dele. As lembranças, né? Eu não sei se aqui vai pegar, né? Porque a, a câmera acho que não vai captar aqui no escuro que tá, hein? Vamos lá, olha aí. Tá, deixa, olha aí. Tem muita coisa guardada aqui, hein? É, aqui não vai aparecer. Eu até vou, te, vou sair daqui, que as imagens vai ficar ruim. Deixa eu só... Vamos aguardar um pouco. Agora... Ele acabou de pegar uma enxada aqui, ele estava me explicando que tem a diferença da enxada de carpi e essa aqui. E, pra, e essa aqui para que presta isso? É qual que é a diferença? É para cavar. Ah, mas não é enxadão é para fazer buraco? Mas pode ser com essa enxada aqui. Olha, ah, suspende ela um pouquinho aí para a gente pegar melhor. Ah, mas ela é diferente da outra mesmo, né? Realmente a outra... Eu vou te mostrar. Hoje. Parece que ela é mais aberta, eu, a outra, né? E aí, né? que eu acho que eu tenho algo outra ali. É, esse quarto aqui também guarda as relíquias. Não? Olha, isso aqui é uma relíquia só, né? O senhor tem uma, uma casa aqui que guarda coisas de muitos anos atrás. Olha só. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Inclusive esse tanque aqui é bem a moda antiga, Olha, o, o sol tá batendo aqui e começou até a clarear muito a câmera. Esse tanque aqui deve fazer muitos anos que foi construído, ó. Eu lembro disso aqui, eu era pequeno. Olha só, o quintal deles aqui parece uma parece uma mini chácara. Olha só. Olha só isso. Tudo bem gente, estamos aqui no Cair da tarde agora, olha aí. Já terminando aí a, a tarde de domingo. Estamos entre a... a cidade e uma pequena propriedade aqui, né? Isso aqui entra de vista da cidade e uma, uma área rural. Olha aí olha os raios do sol. Olha que bonito. Vamos prosseguindo aqui, que hoje nós íamos caminhar um pouquinho aqui, ó. olha só. Aí que tá, eu até pedi pra você, tra pra você vir aqui, você conhece você, essa árvore, você conhece o nome dela? Mas Olha só que tanta flor, rapaz. Olha isso. Você é desconhecido? Eu pensava que aí ia conhecer, ué? O pessoal está fazendo caminhada uma hora dessa. Mas muita flor, hein? Olha só. Está toda florida. Olha só. Com certeza. E o gado? O gado fica lá para cima? Não, eles não, não soltam para cá mais ou não? É isso aí. Não. Aí, aí tem pouca jaca. É? Um, um gadinho que dá pra ser molhado mas deve ser pro gasto da própria, da própria família, né? Alguma coisa assim, né? É engraçado, né? Porque tá no limite da cidade aqui, isso aqui era para ter muito problema de, de larápios, né? Aqui ainda não tem isso, né? É, gente tentando roubar as coisas, né? Os caras bem severos, né? Por isso que tem umas casinhas ali na frente, né? Vamos caminhar um pouco aí. Passar por aqui, evitar as placas dessas condução. Eu o carro tá, tá, tá, tá parado, porque o carro o sol? É o sol? É não. É não? não, é não? mas será que é o sol mesmo? Acho que não, hein? Não, não é o sol não, viu, Mané? Não. Pode ficar as casas porque é lá na frente. As casas foram ficar lá na frente. Não, fica para cá. Ah, pra cá. Subindo pra rir ali. Entendi. Olha só. Aí a gente muito, média muito baixo. Quantas vezes aqui é uma mão? Ah. Olha só, pela focal da câmera eu estou localizando uma, uma, uma vaca lá em cima. É Lindo, hein? Parece um tapete verde, né? Deixa eu puxar um pouco a ampliar as imagens. Olha só que belíssima residência lá em cima. Estou pegando aqui, ó. Isso é um verdadeiro paraíso para quem mora aí. Hein? Olha eu só. Tenho certeza, não, aquela litinha, eu tenho, de Eles venderam já há muito tempo, viu? aqui tem